A tecnologia está crescendo de forma exponencial e quase tudo sobre ficção tecnológica há 20 anos atrás está se tornando realidade, principalmente os robôs que já estão muito avançados. E irá chegar um tempo em que os robôs se tornarão mais inteligentes que os humanos e quando eles tiverem consciência artificial irão aperfeiçoar si mesmos, causando o que o um matemático Ed Gold chamou de explosão de inteligência, que é quando os robôs Criam robôs mais inteligentes que os robôs que os criaram. Nos ultrapassando de uma forma inimaginável. E a cada ano que se passa, vai se tornando realidade. Não estou falando de 100 ou 50 anos no futuro. Estou falando de 10, 15 anos à nossa frente. Porque isso foi previsto para acontecer talvez em 2030. Isso não é uma teoria, é a realidade. O que acontecerá quando a tecnologia chegar a esse nível inimaginável de singularidade? Editor, solta a vinheta. Não. O desempenho computacional dos nossos cérebros. Pesquisadores do IBM fizeram essa conta e estimam que o nosso cérebro é capaz de atingir 36,8 petaflops ou 36,8 quatrilhões de operações por segundo, que equivale a mais ou menos 1 milhão de IPCs trabalhando em conjuntos. Mas os supercomputadores têm avançado um bocado. Em 2012, o Sequoia da IBM conseguiu atingir 16,32 petaflops, quase a metade da capacidade humana. Mas o IBM já criou outro supercomputador conhecido como Summit, o número um dos maiores supercomputadores do mundo que já conseguiu atingir 200 petaflops e isso foi apenas ano passado. Segundo muitos estudiosos, o intelecto artificial como um robô, muito superior aos melhores cérebros humanos, não teria o porquê de estar submisso a nós, causando assim a rebelião das máquinas inteligentes contra os homens. O que poderia resultar no extermínio total ou na escravização da raça humana, após uma guerra de grandes proporções. Argumenta-se que o homem jamais entregará o poder às máquinas, ou dar-lhes a capacidade de tomá-lo de nós, mas as coisas podem se suceder de formas diferente, já que o grau de dependência do homem aumentará paulatinamente até chegar a um ponto em que não restem alternativa a não ser a de aceitar as decisões tomadas pelas máquinas. Na mesma proporção que os problemas da sociedade se tornarem mais complexos e as máquinas mais inteligentes, cada vez mais decisões serão tomadas por elas, simplesmente por serem mais eficazes que as tomadas pelos humanos. Isso pode levar a um estágio em que a nossa dependência em relação às máquinas transforme-se num domínio pacífico das mesmas sobre nós, o que não descarta também a possibilidade do domínio agressivo. Há ainda questões éticas, como sobre qual uso dos equipamentos de realidade virtual serão usados pelo homem. Bill Gates afirmou em seu livro que uma roupa com tecido hipersensível poderia ser usado para simular sexo com auxílio de um óculos de realidade virtual, o que causaria bastante polêmica ainda prevê que no futuro ainda mais distante, robôs poderiam ser usados de formas extremamente realistas para o ato sexual, e humanos poderiam aderir em massa, deixando de ter filhos e de se engaixar em relacionamentos reais, diminuindo exponencialmente a população do planeta deixando ainda mais fácil o domínio das máquinas em relação ao homem, mas porque há muitas pessoas com medo das máquinas? Simplesmente porque se a inteligência artificial criar intelecto artificial, não terão motivos para trabalharem para nós e se perguntarão o porquê de precisar dos humanos, se são mais inteligentes que nós, e olhariam para nós como nós olhamos para a formiga, seres inferiores, e se as máquinas tiverem intelecto artificial, elas saberão que somos dependentes delas, e é aí que entra o futuro incerto, porque não sabemos o que acontecerá a partir daí, e só há três caminhos, provavelmente as máquinas como seres superiores iriam nos tirar do caminho, assim criando mais delas, mais inteligente que elas, que criarem mais delas mais inteligentes que elas, e aí que entra a singularidade tecnológica, ou se uniriam a nós, assim criando uma nova espécie híbrida, super máquina, mas humanos, duas inteligências se unindo, ou algo menos provável, iriam conviver conosco como se fossem humanos ou um novo tipo de raça, que exigirá respeito e direitos, e não teríamos outra alternativa a não se aceitar porque somos nós que precisamos das máquinas, e não elas de nós. Eu sei, eu sei, isso parece pura ficção, ou uma teoria louca, mas é a realidade, e cedo ou tarde, isso vai acontecer. Quer dizer, já está acontecendo, máquinas já trabalham para nós, robôs já são criados, Partes robóticas do corpo, como perna, braço, já são criados. Cachorros, robôs, já é uma realidade. Carros autônomos também. Percebam que é só questão de tempo até a singularidade ser alcançada pelos robôs e saibam que eu e você vamos fazer parte dessa nova era que está perto de acontecer. E aí, fica com você a resposta. Será que teremos o controle? ou apenas a ilusão de controle